Não? Só um segundinho, acho que agora foi. Ufa. Uh. Tu gemeu, eu gosto de tataruga? Gemente sim? É isso mesmo? Ó oh, o pescocinho, ó oh, o pescocinho, ó oh, o pescocinho, como vai? Não <risos> vai dormir, não, né? Não é possível, <risos> Tá bom. Vou deitar aqui. Cara, não sai dessa cama, que foi o maior trampo. Ah! Ah, oh, velho. É isso. Ai, mano, vem tomar cu. Ai. Mano, eu tô, mano. Ai. <risos> mano, <não> vou. <risos> velho, mas não é possível! O <risos> que que tá acontecendo? <risos> não, desculpa! Desculpa, desculpa, sem querer. Desculpa. Toma aqui, ó. <risos> eu juro. Nossa! Ela é bonita assim, aquele bodei, aquele óculos. Nada, nada, nada. <risos> vai dormir ou não vai? Nossa! Foi sem querer, eu bati, eu fui coçar alguma coisa, eu bati o mouse. Mano, ela não vai dormir. Não, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Não vou falar nada, não, não. Vai lá, sobe lá. Vai dormir? Yes, nossa, mas. Ok, ela dormiu. E lá vai o Pedro dormindo no sofá. Olha, que ponto chegamos. Puta, não dá pra dormir no sofá. Calma. <risos> Meu Deus, calma, eu vou subir no sofá. Mas não dá. opa Meu, não dá. Puto de desmaiar. Tá, descobri, descobri, descobri, descobri, descobri Aqui, ó Aqui, ó Calma Ai, tinha quase Vou conseguir Aqui, ó, tem um, tem um pico aqui que dá Aqui, tá, não precisa nem pular, relaxa Isso, isso, isso, Pedro, fica na moral, fica legal